Ok, quero comunicar aos vereadores Eu estou entrando com um projeto nessa casa, senhores vereadores é, O meu desejo que seria Que fosse em regime de urgência Especial Mas tive um contato com o executivo tá, essa, Tem algumas empresas que tá envolvido envolvidas Em algumas investigações Que seriam paralisadas as obras Principalmente A obra lá da Cidade Bela Que é a ponte Então nós estamos aqui para ajudar E não para atrapalhar o executivo, né? não podemos paralisar uma obra tão importante como aquela mas o projeto segue alguns vereadores é, assinou o regime de urgência eu sei que tem alguns vereadores que não gostam do regime de urgência porque querem fazer alguma emenda querem às vezes colocar alguma ideia no projeto, então o projeto ele segue nas comissões quero que os vereadores analisam esse projeto façam suas emendas nós temos que resguardar todo o recurso do município, essas empresas que estão sendo investigadas, condenadas pelo Ministério Público, não fazer parte né, do processo licitatório, enquanto as investigações não forem concluídas. certo? Então esse projeto é para isso, para barrar essas situações. Mas também não podemos aí, penalizar é, as obras que já estão tá em andamento, né, principalmente Cidade Bela com a ponte lá, que já está em atraso. A gente fica com essa preocupação. E o empresário me procurou, quer uma reunião com todos os vereadores, tá? a gente vai conversar com todos, ver um dia que todos possam participar dessa reunião, quero que todos participem, porque é citado o nome dele em várias denúncias e algumas matérias nas redes sociais, e ele fala que algumas muitas coisas é fake, e ele quer mostrar para... A Câmara de Vereadores, a documentação, notas fiscais de que é vendido, a quantidade e valores, mostrar para os vereadores que muita coisa é fake. Então a gente vai marcar uma reunião, tá? e depois a gente vai mandar um ofício para ele, tudo documentado, marcando um dia dessa reunião, para que ele venha prestar conta para essa casa de lei. E nós vamos fazer isso para todas as empresas que for citada em alguma denúncia, ou que está sendo investigado, que, a casa, que essa casa de lei quer saber de todas as empresas que está sendo citada o motivo das denúncias. É um direito nosso e em breve estarei marcando então, essa reunião tá, com esse empresário que solicitou essa reunião. E o projeto vai, vai entrar hoje em regime normal, peço que os vereadores analisem o, o projeto, façam suas colocações, as suas emendas. O meu desejo é que fosse em regime de urgência. Porém, não podemos também atrapalhar o município. Ok? Solicito do soberano plenário autorização para dispensar o intervalo regimental. Todos concordam?